do cinema colonial, que um, é também um, responsável por parte do programa de levantamento e identificação e alguns dos títulos que, no âmbito do filmar, estamos a poder redescobrir e recontextualizar. e, e mesmo Manuel Ferreira Almeida vai apresentar o filme. Esta sessão, obviamente, não, não repara o erro, não repara a violência uh, de 1965 mas é aquilo que nos parece ser uh, a homenagem possível de um filme que, a, quem devemos a, a quem devemos agradecer por ser parte do nosso património. Obrigado. Então boa noite, obrigada a todos pela vossa presença aqui e queria agradecer muito ao Lago Lisboa, ao Teatro, à Amarante, à Cinemateca por terem tornado esta sessão possível e claro, sobretudo agradecer ao Manuel por estar aqui conosco este final de tarde. Eu uh, vou tentar ser breve e deixar uh, ao Manuel uh, uh, as últimas Palavras antes de vermos o filme, queria-vos explicar brevemente quem é o Manuel Faria da Almeida. O Manuel Faria da Almeida nasceu em 1934, então em é Lourenço Marques, atual Maputo, e uh, rapidamente se tornou, bre... se tornou cineclubista. Foi um dos fundadores do cineclube local e a experiência dele com a censura em Moçambique era bastante diferente daquela que eventualmente as pessoas. Teriam aqui em Portugal, a capital do Império. O Manuel iniciou-se muito cedo como cineasta amador. A Cinemateca, creio que tem nos seus povos alguns dos filmes dele como amador, que rapidamente começaram a ganhar prémios. Já era casado, pai de uma filha, quando decidiu que queria ser realizador profissional e sucedeu ao Fernando Lopes a estudar na London School of Film Technique, onde, durante dois anos, foi o melhor aluno que alguma vez tinha frequentado, até ao momento, aquela escola. Amanhã, quem for à visita o anime vai ter a oportunidade de ver um dos filmes que ele fez como estudante, Streets of Early Sorrow, que é relativo ao massacre de Charkville, na África do Sul, é um, foi um filme que lhe rendeu Através dele ganhou o primeiro prémio num festival que havia na altura, um festival de cinema de estudantes na Europa. É um filme belíssimo, vale muito a pena e também tive o prazer, na altura, de poder programar na Cinemateca Portuguesa e participar, de algum modo, neste processo de reabilitação da obra. O Manuel, depois de fazer o Streets of Early Sorrow, o Viviana, teve... Convites para trabalhar com o Tony Richardson, na altura o novo cinema inglês estava a arrancar e Tony Richardson era o cineasta mais importante desse movimento e, portanto, convidou para ser a assistente de realização dele. As Nações Unidas, o seu serviço de cinema, convidaram também o Manuel para ser uh, trabalhador, para ir trabalhar para os serviços de cinema e nada disto o Manuel pôde aceitar porque porque ele tinha sido bolseiro do Fundo do Cinema Nacional e, na condição de bolseiro, era obrigado a vir trabalhar durante três anos para Portugal, ou então teria que devolver todo o dinheiro que tinha recebido como apoio. O que é que se passa de seguida? Ele e o António da Cunha Teles, como produtor, submetem ao Fundo do Cinema um projeto de filme chamado Catembro. Esse filme, explicando muito sumariamente, também para perceberem os materiais que vão ver, tinha três histórias. Na declaração de intenções que o Manuel escreveu para o CNI, dizia-se que o filme ressalvaria completamente a perspectiva autoral, mas se era um filme que mostraria o portuguesismo que, na altura, a lei do cinema obrigava que os filmes apoiados pelo regime tivessem. O Manuel também define muito bem o que é que quer mostrar. A primeira história era uma história, uma reportagem sobre a cidade de Lourenço Marques. Como é que se vivia Lourenço Marques? Como é que eram as ruas? Como é que as pessoas estavam na cidade? O que é que pensavam? A segunda, a, a, a segunda história, na verdade, era uma reportagem em que se entrevistavam pessoas, e isso vão poder ver no filme. Finalmente, a terceira história, e era a mais longa, era a história, era um documentário ficcional, e, portanto, era a parte a, relativa ao bar, à, à zona de Catembe, que era a margem, a outra margem de Maputo, a zona onde os pescadores uh, viviam e vivem ainda hoje, mas era também o nome de uma mulher de Catembe. E hoje, graças a este trailer, que eu nunca, nunca, nunca tinha assistido até ontem, vão poder ver quem era, de facto, a tempo. O que eu queria dizer, também, é, é quando eu conheci o Manuel Faria da Almeida, em 2008, eu eh, o porque, na altura, estava a estudar como é que os filmes de propaganda do regime, do Estado Novo, criaram esta ideia de que não somos um país racista. Em 2008, esse era, era, era um estudo ainda relativamente em comum não se falava muito da questão do racismo na sociedade portuguesa. Felizmente, hoje em dia, isto é um tema que debatemos todos, estamos todos a debatê-lo. E, na altura, aos filmes do regime quis contrapor filmes que tinham sido censurados e que me espantava que nunca tivessem sido reabilitados depois do 25 de abril. Foi através de um historiador da Cinemateca, o José Matos Cruz, que encontrei alusão a três filmes que decidi estudar Bucatempo, o deixa -me, ao menos, subir às palmeiras do Lopes Barbosa, que faleceu o seu ano passado com Covid, e um outro filme, Esplendor Selvagem. Tive o gosto de poder conhecer o Manuel, e a primeira vez que eu telefonei e escrevi ao Manuel, ele disse-me, mas quer falar do filme por aqui? Já está tudo encerrado relativamente a este a este filme. A, a história da brutalização do Bucatempo é deixou marcas profundas na carreira do Manuel, que na verdade acabou por ser presidente do Instituto de Cinema, depois de 25 de Abril, foi presidente do Laboratório de Cinema em Portugal, a Tobis, mas que, a dada altura, acabou por se dedicar à formação de trabalhadores e técnicos na RTP. E creio que fez isso com muito prazer e com muita alegria. Mas, efetivamente, todos os projetos de cinema de ficção que o Manuel acalentou, ficaram pelo caminho também por causa desta história brutal da censura ao filme que temo. O que é que eu acho que é hoje absolutamente extraordinário naquilo que vamos ver? É esta possibilidade de montarmos nós, através da nossa imaginação, da nossa cabeça, o que seria o desejo de cinema, o sonho original de Manuel Faria de Almeida, quando fez uma longa metragem que tinha uma trama ficcional, e que queria mostrar como é que as pessoas viviam, de facto, naquela cidade, que era a cidade dele, Lourenço Marques, e que ele queria mostrar alegre, feliz e mestiça. Manuel. Pronto. Enfim, eu queria, efetivamente, mostrar como se vivia e pensava em Lourenço Marques porque tinha a sensação de que aqui, em Portugal, não se fazia ideia, aliás, vão ver no filme, que as pessoas não fazem grande ideia do que era o e, portanto, queria mostrar essa cidade de que eu gostava muito. e mas antes mesmo de começar a fazer o filme, houve uma, apareceu a PIDE com um documento secreto para o Ministro do Interior a dizer que constava que eu ia fazer um filme sobre uma prostituta branca. Um, um, um, um pescador negro. E, e, portanto, esse ministro mandou um cartão ao CNI, o CNI ficou aflito e mandou, o arcebolo pediu para o Dramar, o Ministério do Dramar. Saber o que se passava. E então, pronto, começaram, foi a Agência Geral do Ultramar e, e o Ministério do Ultramar, tudo com, com, com pouca vontade de, de, de que o filme se fizesse. Porque em Portugal, o que se via eram aqueles jornais de Produtos, sem interesse nenhum, que, ou quando aquelas celebrações de um presidente que vai vestido de branco a atravessar as ruas de, de, de, de Moçambique e, e os pretos todos com bandeirinhas. E, e era essa a ideia. De, na, portanto, eu queria mostrar... Como se vivia Doreste é Marcos. Uh, pretos e brancos. Enfim. Uh, e depois o filme acabou por. Às uh, Agência Geral do Ultramar mandava cortar umas coisas, os outros mandavam cortar outras. Uh, havia há cortes insignificantes. Aqui, na abertura do filme, naquela conversa sobre as pessoas que se conhecem, Lourenço Parques, há um ator conhecido que disse ah, eu trabalhei em Lourenço Parques, muito nisso, na administração e por aí fora, e quando vim a Portugal, pronto, o, fa o facto de eu ter vindo Dito que vinha a Portugal, mandou a Agência Geral do Ultramar, mandou logo: Isso não pode ser, tem que ser cortado, porque Dourenço Marques é Portugal e, portanto, não, não se pode é, fazer essa, essa, essa especificação. E pronto, o filme acabou por ser cortado de tal maneira que eu, eu enfim, era impassável, mas eu tinha esse muito material desse filme que achei que podia voltar, eu fazer a montagem, de, pronto, de, de, com a versão mais pequena, mas que mostrasse, apesar de tudo, Lourenço Marques. E enfim, talvez no filme que, que a variedade de, de pessoas a, a, a falarem sobre os problemas e as alegrias, as tristezas de, da cidade Não tem isso. Muito obrigada.